A grande censura vem aí, tropa. Mas a verdade é que nosso canal já está a experimentando há mais de meia década. Nós aqui fomos alvo de processo de João Dória. E desde os últimos dois meses, desde o início do ano, eu não tenho recebido um centavo sequer do nosso Google. Então eu peço por favor que participem da nossa vaquinha para manter nossas luzes acesas. Aqui nós vimos a matéria, Dória diz que fará tudo o que puder para ajudar Lula. O ex-governador de SP ainda disse que o novo governo petista teve um bom início. Ele, que nos traiu, disse que seria anti-PT, agora vira completamente a casaca. Então eu vos digo, eu só preciso das luzes para continuarmos aqui impedindo que Dilma e que Dória tenham algum sucesso. Então agradeço a todos vocês que puderem ajudar na nossa vaquinha desse mês. Então muito obrigado. Agora vamos falar sobre a grande censura em si. Estamos com as Big Techs, o que, que são elas? O Google, o Facebook discutindo nesse momento a censura com nada mais nada menos que ele, o nosso carequinha favorito, Alexandre de Moraes, com o seu inquérito das fake news que nosso canal também sofreu sobre. E é engraçado, é curioso, não é mesmo, que Alexandre de Moraes participe de jantares caros e palestras financiadas pelo Dória lá em Nova York como muy buen amigos. Mas é só coincidência, não é mesmo? Que a censura só pegue um lado desse grupo, enquanto não há uma, uma única nota sobre o Dilmo falando da armação do Moro, não é mesmo? Mas vamos ver o que está acontecendo, assim a gente pode analisar tudo. O ministro Alexandre de Moraes do STF afirmou que o modelo atual de regulação de redes é insuficiente e falido. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro relembrou que as plataformas foram instrumentalizadas durante os atos golpistas de 8 de janeiro e defendeu uma maior responsabilização das empresas. O que está que acontecendo? Como eles não conseguem acabar, acabar conosco, já que podem censurar, tirar tudo que a gente tem, a única coisa que a gente precisa são das tias e tios do Zap, eles novamente agora querem voltar e responsabilizar o próprio Google e Facebook por qualquer conteúdo que tenha na plataforma. Aí diz aqui, o que aconteceu? Moraes foi uma das autoridades que participou da abertura da audiência pública sobre o marco civil da internet, realizada hoje, dia 28, no Supremo. Para o ministro, o modelo atual de regulação é absolutamente ineficiente e permite a destruição de reputações. O oh, tadinho do Dória, por um acaso, é exatamente aquilo que ele nos acusa aqui, de termos destruído a reputação dele. E para tanto, ele quer 50 mil reais do canal e mais o nosso cálice. Vamos só lembrar que 50 mil reais, mesmo que eu tivesse recebendo do Google, eu levaria anos para conseguir pagar. Mas. O João Dora, que tem uma fortuna de meio bilhão de reais, representa para ele esses 50 mil reais 0,01% do que ele atualmente tem. Quem é que tem a reputação destruída? Nós ou eles, não é mesmo? É mais uma mera coincidência. Será que ele está triste que a carreira política dele foi de ladeira abaixo? Tá super preocupado com reputações. Ó, oh, meu Deus do céu. Durante a fala, Moraes defendeu que houvesse uma maior autorregulação para casos de atentados à democracia, nazismo e fascismo, como já é já feito em casos de pornografia infantil. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Qualquer pessoa que ouse falar sobre qualquer uma dessas merdas vai ser automaticamente censurado dessas redes. O que eles querem não é isso. O que eles querem é destruir qualquer pessoa que ouse os criticar, certo? O modelo é falido não só no Brasil, é falido no mundo todo. Não é possível que continuemos achando que as redes sociais são terra de ninguém. Não é possível que por serem instrumentos ou por serem depositários de informações, as redes não tenham nenhuma responsabilidade. E nós que somos o elo fraco dessa história toda podem ter certeza. As redes sociais não vão se importar em nos calar cada um de nós e deixar só o Felipe Neto falando, né, o garoto da Unesco. O que não podemos é continuar com o modelo atual. O modelo atual se mostrou ineficiente e mostrou que pode ser instrumentalizado contra a democracia, contra o Estado de Direito, afirmou o ministro. Então, assim, na democracia, óbvio que você não tem nenhuma chance de ser contra a democracia, visto que ela é ultra, mega, maravilhosa e funciona para todo mundo, não é mesmo? A fala foi feita na abertura de audiência pública que discute a responsabilização de plataformas por conteúdos produzidos por usuários. Hoje, o Marco Civil da Internet define que as redes só podem ser punidas caso descumpra uma ordem judicial para remoção de conteúdo ilícito. Ou seja, eles querem passar pelas ordens judiciais, não é mesmo? A discussão foi adiada desde 2020 em razão da pandemia de Covid-19 e foi retomada na esteira dos atos golpistas de 8 de janeiro e os debates entre o executivo, legislativo e o judiciário sobre a necessidade de regulação das redes sociais. É o único problema que eles têm. Os ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes volta voltaram a defender a necessidade de maior regulação das redes. Para o decano, o sistema jurídico precisa encontrar meios e modos de lidar com o tema, enquanto Barroso afirmou que é preciso discutir o tema sem esbarrar na liberdade de expressão. Desinformação, mentira deliberada, ataques à democracia, incitação à prática de crimes violam os três fundamentos que justificam a proteção de liberdade de expressão, que maravilha, não é mesmo? Eles querem só proteger a liberdade de expressão, vão dizer o que é mentira e o que é verdade Quem mais participou da abertura? Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que presidiu a sessão Ambos são relatores dos dois processos que discutem o marco civil da internet no Supremo Os ministros Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, Jorge Messias, advogado-geral da União E Silvio Almeida, Direitos Humanos os deputados federais Orlando Silva, do PCdoB, relator do PL das Fake News, e Lafayette de Andrade, republicanos, na Frente Parlamentar Mista de Economia e Cidadania Digital. Em sua fala, Flávio Dino defendeu a participação do governo no debate, afirmando que é papel do executivo opinar sobre o tema. O ministro tem liderado uma proposta para regular as redes junto à Secretaria da Comunicação de Paulo Pimenta. O governo tem legitimidade derivada das urnas. Uma obviedade que é preciso dizer porque todas as vezes que o governo opina é como se fosse um ente satânico O governo está se metendo, nós somos pagos para isso, somos pagos para opinar Neste caso não decidimos, opinamos e cumpriremos a nossa obrigação de opinar Porque acreditamos que eventos como 8 de janeiro não devem se repetir, afirmou uma das medidas que o ministro defendeu foi a maior transparência sobre o algoritmo usado nas plataformas. Se o algoritmo é humano, ele está sujeito a questionamentos e, portanto, está obrigado a prestar contas a toda a sociedade, especialmente aos consumidores deste serviço. Em audiência, plataformas negam omissão. Após a abertura, representantes das plataformas se remanifestaram e negaram omissões em retirar conteúdo do ar. O advogado Rodrigo Ruf Martins, que falou pela Meta, empresa do Facebook, afirmou que o grupo retirou do ar 135 mil anúncios de natureza eleitoral durante o primeiro turno. Foram removidos mais de 3 milhões de conteúdos no Facebook e no Instagram por violações às políticas que vedam o conteúdo violento, de incitação à violência e discurso de ódio. Números para o Brasil entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, disse numa seara de autorregulação sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, os caras já estão super censurando. Na sequência, o advogado Guilherme Sanches, que representou o Google, afirmou que o YouTube removeu um milhão de vídeos que violam políticas da plataforma sobre desinformação, discurso de ódio, segurança infantil e violência. Nosso modelo de negócios não se sustenta no extremismo, disse. Aumentar a responsabilidade civil nas plataformas não é uma chave para uma internet mais segura e vamos lá de mais censura para todos nós esses caras não basta que as redes sociais estejam nos censurando desde 2017 com bandeirinhas amarelas cada vídeo tem que ser checado não eles querem ter total controle sobre o discurso da humanidade é disso que se trata só que viremos descobrir se é realmente possível controlar a mente das pessoas através dessas plataformas o que eu acredito é que as redes sociais trouxeram o que o povo inteiro sempre soube, a verdade. E graças a isso, esses demoniocratas com suas coleções de colegas que não foram presentes de ninguém que a gente saiba, simplesmente querem nos calar. Então eu agradeço a vocês mais uma vez por nos darem a oportunidade de falar. É tudo isso que a gente quer e é tudo isso que eles temem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.